A verdade é que, no tocante aos vistos e à questão concreta do Consulado-Geral de Luanda, Luanda é, neste momento, o maior centro emissor de vistos de toda a rede diplomática portuguesa. O maior centro. E tem sido feito um esforço, eu diria que, por vezes, até quase sobre-humano, por parte dos seus funcionários, para dar resposta aos muitos pedidos de visto de vistos para, para Portugal. São, como eu disse, muitos, muitos milhares. Há aspectos que é preciso melhorar? Sim, sem dúvida, estamos a fazê-lo. Já, já cá veio o, o seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, abordou esse tema, veio cá o nosso Secretário de Estado das Comunidades, vieram cá vários membros do Governo, foram tomadas medidas, medidas em termos de reforço dos, dos recursos humanos, Vai ser, também preciso, vai ser também necessário reforçar a questão dos recursos tecnológicos. E agora, com esta, com o, no âmbito do protocolo de facilitação de vistos, vamos também trabalhar no sentido de agilizar mais ainda. Mas isto é um fluxo bilateral, recíproco. Eu também ouço, por vezes, empresas portuguesas que têm que, que trazer para cá trabalhadores, para funções específicas, às vezes também ouço queixas, de modo que vamos fazer um esforço mútuo, no sentido de melhorar, de, de, de melhorar esta questão. E eu estou confiante que isso, que isso vai acontecer, estamos a trabalhar para isso.